Educação é para o mundo, aprender a encarar a realidade, a analisá-la, a reconhecer problemas e a propor soluções. Educação é para cada um, aprender a se conhecer, identificar sonhos e projetos e encontrar formas de realizá-los. A partir do reflexo no espelho, poder ir sempre além. A partir do universo ilimitado, encontrar a plenitude do autoconhecimento. Dia 28 de abril. Dia da Educação.